Vamos falar hoje sobre as aplicações do altímetro no montanhismo, né? Como que a gente pode? Quais são as formas que a gente pode utilizar esse importante instrumento dentro das trilhas, da escalada, do, das atividades outdoors em geral? Primeira coisa. Não esquece de curtir, dar uma curtida aí no vídeo Aproveita agora, antes do vídeo começar Se você não está inscrito no canal, se inscreva E ative o sininho para receber as próximas, as próximas notificações Tá bom? Vamos lá, primeira coisa que uh, quem utiliza o um altímetro tem que ter um pouco de noção é que existem duas formas de representação da altitude tá? a altitude representada pela geoide, chamada conhecida como altitude ortométrica né? que a referência dessa altitude é a partir do nível médio dos mares né? e que usa a a pressão do ar e é essa altitude que é usada oficialmente nas cartas, nos mapas, na engenharia, na cartografia, etc. E que existe uma outra forma de representação da altitude, que é a altitude geométrica, que é a, a usada como referência a elipsoide, que diferente da geóide, que é a forma da terra, né, utiliza a forma da terra como representação, a elipsoide ela é um, um cálculo geral matemático é, da, da, da, da formação da terra do, do relevo da terra okay? e ela não, não, não leva em conta depressões é, não leva em conta a, a variações do relevo né? e essa é a altitude é, utilizada pelos gps okay? Em geral, as, as, os altímetros baseados na altitude pela geoide, na altitude ortométrica, são altímetros é, que utilizam sistemas de medição através da variação da pressão do ar. Então, você calibra o altímetro para a pressão do ar ao nível do mar, e aí você vai se movimentando com ele sobre a terra, e ele vai é, fazendo medições é, de acordo com a pressão do ar. Ok? e o altímetro baseado uh, na, na como eu falei antes que é utilizado no gps que utiliza altitude geométrica usando como referência a, a elipsoide do globo ela tem é, é, ela provoca variações né, diferen de diferenças entre a geóide e a elipsoide entre a altura média é, matemática da Terra e a altura média é, usando como referência o nível médio dos mares no planeta e utilizando a pressão do ar como um, um fator de medição. É, essa diferença se chama altura geoidal okay? em alguns lugares. A altura a, a geoide ela tem uma altitude maior do que a da elipsoide né em outros lugares tem uma é a elipsoide que mostra uma altitude maior do que o da geoide essa diferença tanto para mais quanto para menos né se chama altura geoidal e aí é, e esse valor é conhecido no planeta inteiro é principalmente utilizado na aviação né é, mas é também é utilizado na, na engenharia, na cartografia né? e, e depende do lugar essa diferença pode chegar até é, 100 metros negativo ou positivo entre uma a forma de representação de, de altitude e a outra, okay? uh, os aparelhos, os altímetros que utilizam a pressão do ar como medição só é, em geral são analógicos e só tem como... Só, só conseguem representar altitude pela pressão do ar a partir do nível do mar okay? os aparelhos de gps os mais avançados pelo menos é, é, os mais simples eles recebem a altitude da elipsoide que é, é o valor é, que o satélite informa né? que usa a elipsoide como referência, a altitude geométrica como referência. Mas os GPS, os aparelhos receptores de GPS mais avançados, eles possuem duas formas de medição. Você pode orientar o aparelho para medir através da pressão, através do, do barômetro, né, que é o altímetro barométrico, ou através da, do GPS. Então, os, os aparelhos de GPS é, mais avançados possuem duas formas de, de medição da altitude, ok? Então, vamos lá. Qual que a gente usa? Bom, é, nesse contexto, é, nós vamos, é, no vamos utilizar o altímetro para calcular o ritmo de progressão nesse contexto de ritmo de progressão você pode utilizar tanto o altímetro é, barométrico né, quanto o altímetro do GPS tá? O que significa calcular o ritmo de progressão da mesma forma que você calcula o ritmo de progressão horizontal né, você tem lá é, é, quantos quilômetros você faz por hora quanto, quantos quilômetros falta para chegar e aí você já sabe em quanto tempo você vai é, que horas que você vai chegar é a mesma lógica para calcular o ritmo de progressão vertical né? só que em vez de metros horizontais você vai trabalhar com metros verticais né? então é, qual é o seu ritmo de progressão vertical né? é, quantos metros verticais você sobe por x tempo, vamos supor que sobe, sobe por hora né? E, e você pega a, a, a aquele comprimento vertical da trilha divide por isso é, por esse tempo e aí você encontra o quanto tempo falta quanto tempo você vai levar ok então nesse caso aqui por exemplo uh, uh, uh, o montanha está usando um relógio no caso aqui um relógio com altímetro barométrico né? e ele sabe que e, e, e, essa subida ele tem aí 1200 metros positivo né de elevação né, é, e ele sabe que ele vai que nesse ritmo ele anda a mais ou menos 300 metros verticais por hora ele leva uma hora para subir é, a 300 metros ou seja ele vence 300 metros a cada hora se o desnível é de 1.200 são 4 vezes 300 não é isso então, ele sabe que vai levar uma média de 4 horas para vencer essa elevação. Okay? Mas, é, é, é, em grupo, isso pode ter, ser diferente. Né? Ou, dependendo do dia, isso pode ser diferente. Ele sabe que a, que a média dele é de 300 por hora, mas ele precisa aferir isso para deixar um pouco mais preciso. O que, que ele vai fazer? Nos primeiros 100 metros de elevação, ele já vai calcular o ritmo de progressão. Ele vai calcular o tempo. Quanto tempo eu subi 100 metros, os primeiros 100 metros? Ah, ele calculou aí que subiu os primeiros 100 metros em meia hora. Poxa! Se ele subiu em meia hora, significa que alguma coisa está diferente com ele, que tá, deixou ele fora do ritmo. Se o ritmo dele é, é, é outro... E ele verificou que ele está abaixo do ritmo então é, ele vai precisar recalcular o seu tempo de chegada e nesse de recalcular o tempo de chegada né, ele vai fazer a estimativa dele ó, nesse ponto é, é, 100 metros a cada meia hora eu vou levar 6 horas para subir e aí ele vai ter que refletir vai dar tempo eu tenho seis horas para chegar até esse ponto é, o horário, essas seis horas de, de progressão é segura né? é, estou dentro do planejado, eu, eu vou chegar no tempo que eu deveria chegar conforme o planejado, conforme o plano de segurança, conforme o plano de deslocamento que foi feito antes de ir para né? é, ou é hora de abortar eu vou chegar lá antes da tempestade, eu vou chegar lá antes da chuva, eu vou chegar lá antes de escurecer eu vou chegar lá antes de ter de acabar as vagas para o camping eu vou chegar lá antes de cair um raio né? eu vou chegar lá antes de, de, de me encontrar com alcançar tal grupo né? é uma reflexão que você é, é, faz para tomar uma decisão onde você usa o cálculo do ritmo da progressão para tomar essa decisão então é, é imprescindível que que assim como mesmo você já sabendo o teu ritmo de progressão vertical e horizontal, você utiliza, uh, da mesma forma que você utiliza o tempo por quilômetro, né? uh, para calcular o seu deslocamento horizontal, você utiliza uh, o seu tempo de subida né? por metros para calcular a sua progressão vertical. E assim tomar uma decisão. Então, esse é um dos usos do altímetro cálculo do ritmo de progressão. Ok? Vamos lá. Segundo uso do altímetro, é o mais usado: é o uso para orientação para você conferir é, é, se aonde é você está né? é aonde é, você acha que está e aonde é você deveria estar. Não é isso? Então, você usa para se posicionar eu estou na cota 2000, será que eu, eu tinha que estar nessa cota, nesse horário, conforme o, o planejamento? Ah, onde que eu estou? Eu vou olhar no altímetro, ah, eu estou em tal ponto da, da trilha, então eu estou em tal cota, é, e aí você já se posiciona, eu já, já, já, já olho para o passado, vejo minha, minha altimetria anterior, quanto que eu cumpri, e eu vejo minha a, altimetria a, posterior quanto que ainda falta, eu vou subir muito, eu vou subir pouco, é, em que ponto da, da, é, do caminho eu estou através da, da, da altitude da cota, da altitude onde eu me localizo. Né? Então, uma vez que você conhece a sua altitude, você pode somar isso com ah, outras formas, a altitude com um tempo de progressão, altitude com quilômetros de trilha, altitude com direção. Né? altitude com azimuth e aí você vai utilizando a altitude ou sozinha ou junto com outros uh, uh, com, com, com outras variáveis né? como tempo, direção azimuth né? para você uh, montar a sua posição, para você se orientar né? uh, uh, você pode se orientar só com a bússola, bússola com altímetro pode se orientar só com o altímetro isso vai depender muito do seu nível de conhecimento do instrumento e, e nível de conhecimento do terreno e aí fica fácil ok então mais um uso do altímetro que é o uso para orientação e aí tem um outro uso do altímetro que é o uso para previsão de tempo nesse caso específico não tem um como uh, uh, fazer previsão de tempo Utilizando o altímetro do GPS, o altímetro né, da elipsoide, dos dados que eu recebo do GPS. Esse é, é um uso específico do altímetro barométrico, do altímetro que você usa a pressão do ar para medir a altitude. Okay? É, lembrando que... A, a, a, a alta pressão, sistemas de alta e baixa pressão significa estados diferentes da, da atmosfera. Um sistema ele está associado com céu claro, sem nuvens, tempo bom, e o outro sistema está associado com céu escuro, muitas nuvens, possibilidades de chuva, possibilidades de tempestade. E é isso que nos interessa, buscar sistemas de baixa pressão através do altímetro barométrico. Né? E, como que eu faço esse tipo de leitura? eu não faço essa leitura pontual eu só consigo fazer a medição do, da, da, acompanhar o estado da pressão do ar através do seu registro por, por determinado uh, tempo então uh, no nosso caso aqui do montanhismo a gente se preocupa com a, a, a, os registros da pressão das últimas três horas aí eu preciso ver o gráfico da pressão das últimas 3 horas, das últimas 6 horas, das últimas 24 horas né? para isso que é, você quando você usa o, o altímetro barométrico do relógio ou o altímetro barométrico da bússola ou outro altímetro barométrico digital é, existe o existe um gráfico para que você visualize e, e identifique através desse gráfico qual é a tendência dessa pressão das, do, das últimas horas se ela está estável, se ela é tem tendência de subida, se é a tendência de queda é, se é uma queda muito rápida, se é uma queda é, leve, se é uma queda muito forte ou se é uma subida é, lenta, uma subida forte, etc e através dessa informação se faz a sua a análise da pressão a, a atmosférica e consegue é, usar isso como uma alerta né, de previsão de tempo. Vamos lá então. Então se eu, ah, ah, lembrando que ah, o, o, nós estamos aqui falando do altímetro barométrico, né? Então se você só tem um altímetro que ele que é barométrico ou se você só tem um barômetro que é altimétrico, né? é, você pode usar qualquer um dos dois para fazer é, essas essa medida, né? É, lembrando que é uma situação que não vale para todas as situações, né? que, e também não pode ser usada como única fonte de validação daquela informação. Ela é um sistema auxiliar, onde você utiliza como referência para comprovar ou eliminar essa situação, essa possibilidade, somando com outras observações. Né? Então, quanto mais é, referências você tem para corroborar, né? É, o que um instrumento te informa é, melhor então um barômetro junto com o altímetro é, perdão um barômetro junto com hidrômetro né para medir a saturação da a umidade do ar um barômetro junto com o termômetro e higrômetro. um barômetro junto com um, um anemômetro né e, e isso tudo junto com a sua observação do céu aí você vai ter que ter conhecimentos é, um pouco mais práticos de, de Observação das nuvens e, e compreender a, a formação atmosférica ali que, que você está passando. Né? Agora vamos para o sentido prático da coisa. Então, é, nas últimas três horas, meu barômetro desceu, é, vai meio milibar a 1,2 milibares, ou meu altímetro subiu é, 6 a 12 metros enquanto eu estava é, é, ali parado. Né? então é uma variação normal lembrando aí que ao longo do dia a pressão do ar é, ela se movimenta ela o ar se aquece o ar se esfria à noite né? então a pressão aumenta a pressão abaixa o ar aquece de dia então a pressão pode aumentar né? então naturalmente e isso é, já acontece o ar não é um, um não, não mantém uma pressão estável ao longo do dia né ela, ela vai tendo variações essas variações ela tem uma range ela tem lá um, um, um uma uma largura de variação digamos assim que é normal né um pouco a mais um pouco a menos mas ela tem uma banda de variação é, esperada ao longo do dia para cada região. Então, não significa muita coisa essa, essas, essas variações. né? Continua observando. Mas, se você teve uma queda de pressão nas últimas três horas de 1,2 a 1,8 milibares, ou você, seu altímetro subiu acima de 12 metros até 18 metros, então você já começa a ficar um pouco mais atento. Começa já a observar se as nuvens estão se acumulando, se estão ficando densas, né? Começa a somar com outras observações. O oh, meu altímetro está dizendo isso, mas vamos ver é, é, como está o termômetro. Oh, o termômetro está indicando também queda de temperatura. Opa! Ah, vamos ver o que me diz a minha observação do vento ou o anemômetro, um né? instrumento de medição de velocidade e direção dos ventos. Ah, está dizendo que nas últimas três horas. É, também aumentou um pouquinho aí, é, a, a intensidade do vento e ele está com um vento noroeste, vento sudeste, né? aí você já começa a montar o um mapa na tua, na, na, da situação, poxa, nas últimas três horas o barômetro desceu tanto, aumentou um pouquinho o vento, né? a, a umidade do ar aumentou um pouquinho, uh, o vento está insistentemente, insistentemente mais forte numa direção específica, que aí você está vindo do sul Vamos supor, né, possibilidade aí de uma frente chegando, né? Ah, tá vindo do, do, do, do noroeste, né? A poupa possibilidade aí de um de um sistema do Amazonas chegando, né? De umas acas, vamos supor, ou uma, uma frente quente, né? Então você já vai começando a montar o teu teu mapa meteorológico ali, e, e aí você vai aumentar, vai vai começar a observar melhor as nuvens e procurar essa, toda essa movimentação, se os instrumentos se as nuvens refletem essa interpretação que você está tendo dos instrumentos, né? e, e aí você já começa a ter possibilidade no mínimo aí de garo aumento de nebulosidade, as nuvens começam a baixar, né? aí você já identifica que tipo de nuvem que é que está se formando ali, né? é, nimbus extratos, cúmulo nimbus, né? é, é, nuvens orográficas, o que está que, que acontecendo? ok, você continua observando ah, a, a pressão baixou é, de 1.8 uh, nessa faixa de 1.8 a 2.4 subiu aí o, o altímetro mais ou menos de 28 a 24 metros opa, já aumentou essa posição ela já se consolidou o negócio já está acontecendo, as nuvens já fecharam, o vento já está acontecendo, então já não é mais garoa, já está aumentando, aquela, já continua com, a, com aquela tendência de, de, de, de possibilidades é, de, de uma situação que favoreça esse aumento da garoa e passa a ser chuva. Ou seja, em 3 horas baixou aí de 4 milibares, caramba! É, o, te, o, o seu altímetro, você estava ali quietinho, você não subiu, não se mexeu e ele pulou 40 metros para cima, isso é tempestade, está né? aumentando o vento, você já sente que é, é, é uma tempestade, está se aproximando, é, ó, baixou 4 milibares nas últimas 3 horas, poxa, isso é evidentemente uma tempestade, foge dali Aí, aliás você já tinha que ter fugido antes né já tinha que ter procurado um lugar mais seguro antes você teve três horas ali para acompanhar a evolução daquele sistema de baixa pressão que está uh, na sua cabeça né então como a gente sempre fala não é de repente que as coisas acontecem né? baixou acima de 6 o altímetro subiu mais que 60 metros você está no olho do furacão então é isso é, é, eu acho que espero que tenha gostado.